Como que é o nome do senhor? Clemente José do Rei. Clemente. Clemente José do Reis. José dos Reis. É A senhora conhece ele? Não, nós somos vizinhos. Vizinho? Que coisa boa. O senhor é nascido aonde, senhor Clemente? Eu sou nascido em Salinas. Minas Gerais. É. E o senhor veio pra cá com que idade? Eu vim pra cá já com 50 anos. Então, eu vim para cá em 65. E, e, e aqui o senhor chegou e não saiu mais? Não, eu estava com 3 anos que eu moro aqui. O senhor veio de onde? Santo Tomás eu vim de Aquino. Ah, o senhor morou lá no Santo Tomás? Foi. E lá o senhor morava na, na cidade ou na fazenda? Eu morava na cidade. A cidade. Aqui a cidade é bonita, né? É, bom. Ali é Minas Gerais, né? É. Mas aqui também é muito bonita a cidade, limpinha, é, né? aqui não tá ficando muito bom não, porque acabou o movimento. <risos> não tem movimento. Aquela rua, a rua de lá que, que passa indo para São Tomás, né? Isso, de lá é a Avenida. Lá em São Tomás o senhor conheceu o Ari Nazar? Conheci, lá eu conheci com o povo de lá tudo. A fazenda lá do, do Cassianinho? Conheci. Terreirão de pedra? Uhum. Conheci lá no, no... Tchau, deixa eu ir para minha reunião. E a no, o nome da senhora? Oi? E o nome da senhora? Fala aqui para mim, ué. Ah, o meu nome? É. É Sebastiana Moraes de Souza. senhora vai para reunião de? Do idoso. Daqui do Tirapó. Todas as quintas, nós é 100 idosos. E eles aceitam a senhora lá? Aceitam, eu estou com 72. Com 72, eu já aceito. Eu fui para lá, eu tava com 45 anos de idade. E a senhora é natural de onde? Daqui do Tirapó. E, e nascida aqui, não? Nascida e criada aqui. É como que chama o pai da senhora? Matia Moraes Souza. E a mãe? E Holanda Cristina de Jesus. E quem é que eram os irmãos do pai da senhora? Ixi, o senhor sabe que o nome do meus tios... Eu alcancei só três tios. A ah, tia Sarafina, a tia Rosa e a tia Tomásia. O resto eu não alcancei. E da mãe da senhora? Da minha mãe eu alcancei a, a tia Fica, o tio João Fernando e a tia Julinha, que era caçula. A senhora com essa idade, a senhora já é vó? Eu já sou, já tenho meus. 17, bisneto. Bisneto? Mas então a senhora está muito adiantada. Você né? casou com quantos anos? Eu casei com 19 anos e 6 meses. Sou mãe de 9 filhos. Fala o nome deles então. Mas vamos ver se a senhora tem... Ah, se a cabeça <risos> da senhora tá boa. O mais velho chama Evandir. Depois a segunda é Clemilda. Todos eles são Inácio. Maristela, é Sérgio e Cláudia, é André, Magda, e os da Radeira João Paulo e o caçula é o Lucas. O caçula está com que idade? 36 anos. O meu caçula está mais velho do que o da senhora. É tá mais velho. É, tá com 40. <risos> é, o meu tá com mas, eu, mas eu tenho só dois. Ah, só dois. Só dois. Oh, o nome da senhora é? Sebastiana Moraes Souza. Oh, dona Sebastiana, me fala aqui um negócio. Aonde você conheceu o, o esposo da senhora? Olha, oi, oi. É, eu casei em 69, meu esposo veio de Santo Tomás de Aquino. Ah, então a senhora, a senhora arranjou o mineiro. É, mas já, agora em setembro já vai fazer 22 anos que eu estou viúva. E a senhora tocou a vida sozinha. A senhora deixou o filho com que idade? Ele deixou o filho com que idade? A senhora? Ah, o caçula, o caçula com o 15 caçula, anos? É, o caçula ia completar, ele morreu em setembro, ele ia completar em é, é, novembro, os 15 anos. E os outros, os filhos da senhora juntaram é, força e ajudaram a senhora? É que nessa, nessa época ele já tinha, os mais velhos já estavam casados, né? É. É. Neto a senhora tem quantos? Bom, hoje um dia que eu contei os netos, que eu sentei para contar <risos> Eu gosto dessa <risos> coisa é isso. Deu 38 38? É, que a neta mais nova que nasceu, que é a filha do Lucas Ana, Ana, é, Ana, Ana Ana Anaquésia. a netinha mais nova, está com um ano e quatro meses. E o, e o primeiro neto da senhora? O meu primeiro neto, é, ele chama Elton, mora em São Joaquim da Barra. E ele já, ele já completou já 33 30 e 3 anos. O, o neto mais velho, né? Eu acho que tem mais. Ah, é o neto mais velho. Mais velho. É. Parabéns, que você só tem 17 bisnetos. 17 bisnetos. Você só vai falar o primeiro bisneto e a última bisneta. Só para. No... Ah, as duas primeiras, que é bem pertinho, até uma fez aniversário é. ontem, que é a mais velha, a Tauane. Ela fez o aniversário ontem. Ontem ela completou é, 13 anos. Puxa. E. E a mais nova que está tendo das minhas bisnetas é a filha da, da Jéssica. Ela chama... Nossa, ela tem um nome tão pequenininho. Aí ah, nós, é. nós trata ela de Duda. Duda. É, porque ela tem um nome tão pequenininho. E o, e o, e o apelido da senhora? Aqui na cidade? É, é Donira. Donira. É. Mas o nome da senhora é Sebastiana. É isso. E a senhora trabalhava com o quê que aqui? a senhora fez? Aqui, para ah. cuidar dessa família da senhora tem que ter. Né? Não, aqui na, na toda a vida foi pau de arara, né? Toda a Mas só trabalhou na roça? E muito. Apanhou café? E muito. Eu vim da roça. Você veio da roça? Mas isso aí é bom demais, conhecer uma, uma pessoa de fibra Eu e de uma tô... história tão bonita. Eu vim da roça porque na época a gente foi criada na fazenda. O meu pai não deixava as filhas sair para trabalhar de doméstica. E que fazenda que a senhora trabalha? Zequinha Monteiro. Aonde que ficava essa fazenda? Aqui, quase divisa aqui com São Paulo e Minas aqui, indo para Capitinga. O nome dela é a fazenda? É? Santa Terezinha. Santa Terezinha? É. Então nós foi, é, eu fui mesmo já dois da, da, da, da infância, nós já fomos para o carro da enxada criada roça. A roça, é, tendo saúde é bom demais, é, né? É. Jogar mate para trás, <risos> capinar e, e... Era uma vida boa. Era uma vida boa. Então a senhora fez farinha? Ixi, lá na casa do meu pai. Negócio de, fazia rapadura, nós tinha engenho, Era Na época a gente socava o arroz, socava lá o café para torrar. É. Tinha os capados para fritar, é isso aí, é roça. Fazer linguiça, é, chouriço. Isso, era roça. É roça. Eu fiquei tão contente de registrar a história da senhora, junto com o então, senhor Clementino. E a é... senhora está indo para a reunião dos, dos, dos, idosos. dos, idosos, dos é, idosos lá. É. Começa agora às duas horas, eu vou passar na minha costureira e depois eu já vou para o salão. E a... aí eu volto só lá para as quatro horas. A senhora fala para a pessoa que é responsável lá, como que é o nome dela? É a vice-prefeita, a Consuelita. Eu conversei com o prefeito aqui, hoje. Então. Aí fala para ela uma hora ligar para mim, que eu vou vir cá registrar essas histórias bonitas. Então. Porque ali deve ter muita história, né? Ixi, lá tá aí. A senhora está de parabéns. Ai, a senhora sabe que a senhora é especial com essa... Tanto de bisneto, tanto de neto. É. E eu não perguntei uma coisa para a senhora, que eu fico ver Quantos anos a senhora tem? A minha idade? É. é eu estou com 30. Fiz é, em dia 20 de janeiro, 72. A senhora está bonita, nova e com uma é. folha de trabalho tão grande. Outra coisa, eu vou perguntar. Senhora, esses filhos da senhora nasceram na roça ou não? Não, Não. esse são, é são daqui mesmo. Já, são nascer, os parques da senhora já foi em casa, é, já aqui, foi aqui na... Em Santo, aqui, é, aqui em Patrocínio Paulista, né, Paulista, era, na Santa casa, casa, da é. casa. Da mãe da senhora Mas, era tudo na, na, na, na, roça. Na, na, na roça. Mas criado mesmo aqui em Tirapuã, tudo aqui. Que coisa boa. A senhora falou da, das irmãs da senhora, da, da mãe da senhora... Na época não tinha negócio de ir para Santa Casa, não, era tudo em casa, né, com é, parteira. Era, naquele, na, naquele tempo lá a gente não, não, não entrava no assunto delas, mas elas tinham as parteiras, né. Parteiras que faziam os trabalhos. Porque quando chegava é, que a minha mãe ia conversar, ela já falava para nós, vai brincar, vai brincar. Então nós já saía de perto, nós ia brincar. Depois chegava, a cegonha tinha trazido uma criança. O avião passou e trouxe. E trouxe. <risos> era desse jeito. É. Era e não tinha muita jeito. coisa de curiosidade, nada, né? Não, não tinha. Não tinha. Não, não. E fala, era, era uma inocência, né? É. Era muito bom. A gente era Foi inocente. tão bom conversar com a senhora. Então. Eu fiquei contente. Ronaldo, eu sou, pastor, Ronaldo. Eu sou pastor da igreja pastor. presbiteriana. Nós, eu aqui sou da Assembleia, da seberiano, aqui, da, nessa rua aqui, lá na frente da Assembleia. Ah, então sabe como é esse, meus amigos aqui, ué? Quem são os amigos do pastor? Aquele que era barbeiro? Uhum. O irmão dele que era barbeiro, eles ele frequentava lá na, no Progresso de Franca, na Igreja da Assembleia de Deus. está me faltando agora o nome deles. Será é. que é o irmão Zé? Zé de quê? Eu não sei porque Ele que tinha um barbeiro que chamava Robertinho. É, o eu, Robertinho. Então é Amigo meu, é o José. É, que ele é, ele é, é irmão do Robertinho. Depois é. tem a irmã Vera. Depois tem os outros irmãos. Mas é daqui mesmo o Que coisa boa. É a família boa. do irmão Zé. Agora eu vou contar para senhora. O irmão do Zé, Roberto, ele foi a primeira pessoa que me levou na igreja quando eu, eu tinha sofrido acidente. Até hoje eu uso cadeira de rodas. Ah. certo? E ele foi lá em casa me buscar para eu ir lá dar um testemunho de fé. Isso que já tem bom. 35 anos. 35 anos. 35 anos. O Robertinho já cortou meu cabelo. Então, né? era uma pessoa muito boa. Muito, muito boa. boa. Então, ele aqui na época... Ele trabalhou muito de alugar casa, né? Ele tomava conta dos aluguel. Depois que ele faleceu, aí acabou. Não tem mais quem toma conta. É. Ele era igual um mobiliário, sabe? E Ele já tinha tudo certinho. Era uma bondade. Parabéns. Ó, oh, eu fiquei muito contente de conhecer a senhora. Deus abençoe. Que história Amém. bonita. Né? Agora eu vou fazer uma outra Vizinho. avaliação para a senhora. A fé ilumina o caminho, né? Quem confia em Deus, tudo torna-se mais fácil, né? Não tem, não tem barranco para atrapalhar, não. Deus facilita, né? Ele aplana o caminho. É verdade. Eu já, né, a gente eu já cuida né, de tudo. Né? Cuida. Me fala o versículo que a senhora gosta da Bíblia. Ah, da Bíblia? É. Vixe, mas na Bíblia tem tanto, né? Versículo, mas sempre eu gosto daquele que fala assim: é o Salmo, né? Da onde que vem o meu socorro? So oh. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? É Salmo 120. É tão lindo, né? É, é bíblico. E o meu, vou deixar para a senhora. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em graça e em glória, Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É filipenses. É filipenses. Depois Amém. daquele, tudo posso naquele que me fortalece. fortalece é. E ele fala depois, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Amém. Eu, quando eu sofri acidente, eu fiquei muito assustado. O que, é que eu vou fazer sem pernas? Amém. Aí eu passei a andar. É, as pernas estão aqui, mas eu não tenho movimento. Eu só ando cadeira de rodas. Ah, só na cadeira de é. rodas. Aí me veio esse versículo hum. e eu fui aprender uma lição tão bonita. Hum. Ó, essa, essa Que Deus ia suprir as minhas necessidades. Ele tem suprido, graças a Deus. Verdade. Deus abençoe a ah, paz do Senhor. Ah, a paz do que é. Mas que sua né? É. Esse aqui é um vizinho que chegou agora, ele mora aqui, ó. É. Mas eu gosto de brincar, de vez em quando dá um papinho com ele. Sou Ele é viúvo, também fala assim. É. Né? Ele é. não cozinha não, né? Ah. Oi? Ele não cozinha não. Quem é que faz a comida dele? Ah não, a, a filha dele mora com ele. Mora com ele, cuida é. dele? É, cuida dele. Eu só venho aqui quando eu vejo ele aqui do lado de fora, assim. passo, dou uma atalzinho. E preciso, viu? É. Porque é, conversar assim com as pessoas é bom né, tem assunto bom, tem assunto bom. A senhora vai ganhar um presente, oh. uma faquinha do Paulinho, lá de Cristais Paulista. Cristais Paulista? Feita de lâmina de serrote. Não, não é larga hora é? essa for picar couve, ah. picar tomate, e chuchu, ah, a senhora vai lembrar dela? Lembra do, do de irmão. mim, pastor Ronaldo. Ah, e a senhora vai fazer o seguinte: a senhora não vai deixar ela molhada, não. Ah, Acabou, sei. seca porque ela pode enferrujar. E a senhora vai. Aí ela vai, ela vai cair, senhora, aí não. Aí a senhora vai amolar ela na pedra. Ah, na pedra. É, passa para lá, passa para cá, ela limpa o braço da senhora. Um abraço, muito. um presente. Sou <risos> Clemente, um abraço para o senhor. Eu vou vir aqui depois para não conversar mais. Eu já estou com o tempo meio curto. Foi uma alegria muito grande. Muito bom, mãe. Deus abençoe. Tá?